Olá, hoje eu quero falar com você sobre 10 erros que frequentemente são cometidos pelos candidatos. Primeiro, arrecadar ou gastar antes do período permitido. Outro erro, pagar despesas fora da conta bancária de campanha. Fazer recargas no Facebook sem acabar a última carga feita, gerando boletos diferentes das notas fiscais. Não declarar disponibilidades financeiras na sua, no seu registro de candidatura. Não ter cuidado com a comprovação dos gastos. Não ter cuidado com gastos utilizando recursos públicos. Descuidar no abastecimento de veículos. Receber doações que não passaram pela conta bancária específica de campanha. Gastar além do arrecadado e fazer dívidas de campanha? Não preparar a sua equipe e desconhecer as regras do jogo. Clique aqui e fique por dentro, prepare a sua equipe para ter as suas contas aprovadas conhecendo o regramento.